Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou fazer um vídeo experimentando aquelas comidinhas estranhas e novas e tal Que... Eu achar por aí, eu achar não, que eu achei por aí. Por aí não, supermercado. E hoje eu vou experimentar uma coisa meio bizarra. A coisa bizarra que eu vou experimentar hoje é esse sorvete aqui, ó. Sorvete salgado aqui pra vocês. Olha que novidade. Tá escrito Ototo Consume Adino Mirko Ice. Deve ser horrível. consomei o que é consome? Eu não sei, mas é tipo um tempero. Então é tipo um sorvete temperado. E pra quem não sabe, Ototo, esse essa marca aqui desse biscoitinho aqui ele não vem assim potinho ele vem pacote ele é bonitinho ó. tem tem formato tipo de vários animaizinhos todo mundo ama em salgadinho né versão salgadinho que é o versão original normal ok mas eles inventaram o que de fazer um sorvete acho que as pessoas gostam tanto Disso daqui que eles inventaram fazer sorvete. Eu então, vou abrir aqui pra vocês e vou experimentar. E eu vou dizer o que, que eu achei, qual é a minha opinião. Vou mostrar aqui que é branco, é tipo baunilha, a cor. Vamos experimentar o sorvete. Vamos lá. Sabe o que parece? Eu peguei esse salgadinho daqui, esse daqui, e eu coloquei aqui dentro. É estranho, mas também não é tão ruim, mas é estranho, eu não comprei de novo não, uh -uh, nunca, ainda bem que é um potinho pequenininho né, daí tipo você, nossa não, não. olha tá doendo aqui ó, sorvete, <risos> sorvete salgado não aprovado, tá, não, não, nunca mais vou comprar essa coisa, tem tomate, abóbora, cenoura, espinafre, Aqui, tá misturando tudo aqui, ó E ainda fica com essa cor branca Tipo, como se não tivesse nada Como se a, a, fosse bom Mas não é bom, não vou comer O resto eu vou dar pra minha irmã e agora eu vou falar pra ela Falar a opinião dela, o que ela acha Então fica aí, esperando Mas enfim, ó, da minha parte Eu não vou comprar de novo, é horrível Eu tô vontade de vomitar agora, tchau É pra você experimentar isso aqui É gostosa de... É, é sorvete Tá gravando? Tá gravando e O que, que você acha desse sorvete? Tem. Não, não, tem um gosto não, bom! Oh, Cara que não! É salgado! É salgado! Gostou? <risos> não dá pra comer! é ruim? Não! Tipo, você não, não tá com vontade de vomitar depois disso? Não, dá pra aguentar! Dá pra aguentar? Mas você compraria de novo se você comprasse um desse? Não. Agora eu vou fazer o teste com meus pais. Vou ver se eles vão gostar do sorvete salgado ou não. Vamos lá. Olha é o sorvete bom. aqui, mãe. Eu experimentei rapidinho. É salgado, velho. Né? É salgado, mas vê se... O que você acha? Ah, to... isso. Hum, oxi. Mesmo? Não, é pra falar a verdade. Hum, muito oxi. Parece aquele... aquele salgadinho? Ah, parece que colocou salgadinho aí dentro, né? É, o sorvete eu gosto. Ah, é sorvete eu gosto de qualquer jeito. Sério? Deixa eu passar aqui pro meu pai, vai. Como é? O que você achou? Parece queijo. Eu de queijo, sabe? Você não tem um paladar muito bom, não é? Chips, chips, <risos> queijo. Não é queijo. Qual sabor? eu fiz? É pra experimentar, pra comer tudo. É ruim, né? Não. Não, você gostou? Não é ruim, não. Resultado de tudo. O o sorvete é horrível Pra mim, na minha opinião, o que eu achei Pra minha irmã e pra minha mãe, ó Elas gostaram, e pro meu pai também, né? Eles gostaram Se você quer experimentar esse sorvete Salgado, sabor salgado Sabor tempero, sabor Sei lá como que chama Vai num combine próximo aí da sua casa E compra, porque acho que Tá vendo na maioria dos combines Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Dá um like, se inscreva aqui no canal Também compartilhe e me siga nas minhas redes sociais, lá no Twitter, que eu tô lá, ó, toda hora. Então é isso, até o próximo vídeo. Um grande beijo!